Fausto, eu nunca vou entender essas matrizes. Matemática é muito difícil. Calma, Paulinha. Matemática é mais fácil do que parece. Você diz isso porque a sua mãe é professora de matemática. E falando nisso, você sabe como que vai ser a prova? Claro que não, né? Minha mãe me trata como qualquer outro aluno. Eu recebo a prova na mesma hora que vocês. Sei. Mas, Fausto, me deu uma fome... Você não pode preparar um sanduíche pra gente? Claro. Eu vou até a padaria e já volto, tá? Tá. Paulinha, tá tudo bem? Eu tava dormindo. Silvio, você precisa me ajudar. Eu acho que eu descobri as respostas da minha prova de matemática de amanhã. E você me liga pra isso? Eu cheguei super tarde em casa, me deixa dormir, vai. Mas você é meu irmão. Você precisa me ajudar. Eu não posso levar pau em matemática de novo. Ó, eu já passei tudo pro seu e-mail. Paulinha, oi. É, eu recebi o seu e-mail. Isso aqui não tem nada a ver com sua prova de matemática. Isso parece mais um, um código. É um código bem simples, por sinal. Cada letra corresponde a um número. O A é 1, o B é 2, o C é 3 e por aí vai. Mas tem outras tabelas. Eu acho que esses números são as respostas da prova de matemática. Uma delas tem uma série grande de números. A outra tem só quatro e é chamada de chave. Que estranho. Esses números são muito grandes para serem do mesmo código. Paula... Ah, eu já sei. Isso não é uma simples tabela. Essa chave é uma matriz que o Fausto está usando para escrever coisas em código. O Fausto escrevendo coisas em código? <risos> Coisa de filho de professor. Provavelmente ele escreveu uma mensagem e depois transformou essa mensagem em números usando aquela primeira tabela que você mandou. A, é um. B, é dois. C é 3, e assim por diante. Acompanhe agora o meu raciocínio para você entender como ele deve ter feito essa mensagem. Olha, eu vou pegar as palavras mensagem secreta. Substituindo as letras por aqueles números, a gente encontra essa outra tabela. O primeiro passo do Fausto foi esse, substituir as letras de sua própria mensagem pelos números correspondentes. Quer dizer, ele transformou a mensagem em uma matriz numérica. Apesar de estar mal das pernas em matemática, você deve saber que uma matriz numérica são números organizados de uma determinada maneira. Matriz? É o tema da nossa prova. Mais um motivo para você entender direitinho tudo isso. Para ficar mais difícil de alguém conseguir descobrir a mensagem, ele multiplicou essa matriz por uma outra matriz, aquela que ele chamou de chave. O resultado é uma mensagem cifrada, que é a outra tabela que você viu aí no computador. Então vê se eu entendi. A mensagem cifrada é uma matriz que é o resultado da multiplicação de duas outras matrizes, a chave e a mensagem secreta. Isso! E no caso de multiplicação de matrizes, a ordem dos fatores é muito importante. Ele deve ter feito isso mesmo. Ele sabe que eu não sei direito a matéria, então eu não ia sacar nada dessas matrizes. Isso é uma criptografia. É um recurso usado para proteger senhas de banco, informações confidenciais da internet. Dependendo do método de criptografia utilizado, é quase impossível descobrir a mensagem original sem saber a chave. Mas olha, quando a gente multiplica duas matrizes, MA e MB, por exemplo, o resultado vai ser uma terceira matriz, que a gente pode chamar de MC. Se a gente conhece a matriz MC, e uma das matrizes iniciais, dá para descobrir a outra? Dá sim, maninha! Basta multiplicar a matriz MC pela inversa da que a gente conhece. Quando a gente conhece, por exemplo, a matriz MC e a matriz MA, dá para descobrir a matriz MB multiplicando MC pela matriz inversa de MA, que em matemática é representada pela matriz elevada a menos 1. No nosso caso, MB é a mensagem secreta, MA é a chave, IMC é a mensagem cifrada, e pra gente descobrir a mensagem secreta do Fausto, é preciso multiplicar pela esquerda a matriz inversa da chave pela matriz cifrada. Silvio, eu tenho certeza que essa mensagem secreta é o gabarito da nossa prova. Tem tudo a ver com a matéria. A matriz com a mensagem cifrada multiplicada pela matriz inversa da chave vai mostrar a mensagem secreta que só pode ser o gabarito. Mas como é que a gente faz para descobrir a matriz inversa da chave? Só assim a gente pode decifrar essa mensagem. Uma matriz quadrada tem o mesmo número de linhas e colunas. E a chave do Fausto é uma matriz quadrada, com duas linhas e duas colunas. Quando a gente multiplica uma matriz quadrada pela sua matriz inversa, temos como resultado uma matriz em que toda a diagonal principal é 1. Uma matriz quadrada com toda a diagonal principal preenchida com 1 e o resto igual a zero, tem um nome, é a identidade. Mas é bom lembrar que nem toda matriz tem sua matriz inversa. Quando ela não tem matriz inversa, seu determinante é igual a zero. Então vamos tratar de descobrir logo essa matriz inversa para poder decifrar a mensagem do Fausto. Para começar, a gente já sabe que a matriz vezes a matriz inversa vai ser igual à identidade. Então, a chave do Fausto multiplicada pela matriz inversa da chave vai ser igual a essa identidade aí. A gente sabe também que a matriz inversa tem o mesmo número de elementos da matriz-chave. E a gente pode chamar esses elementos genericamente de A, B, C e D. Muito bem! E a partir disso, a gente consegue montar um pequeno sistema com quatro equações lineares. Olha só! Vamos começar multiplicando a primeira linha da matriz-chave pela primeira coluna da sua matriz inversa. A primeira equação do sistema vai ficar assim. 2A mais C é igual a 1. Agora a gente multiplica as outras linhas e colunas e descobrimos mais três equações. 2B mais D é igual a zero. 4A mais 3C é igual a zero. E 4B mais 3D é igual a 1. Então, agora, para descobrir os valores de A, B, C e D e preencher a matriz inversa, é só resolver esse sistema de equações lineares. O A vale 1,5. O B vale menos 0,5. O C vale menos 2 e o D vale 1. Agora nós temos a nossa matriz inversa. Se você multiplicar pela esquerda a mensagem em código pela matriz inversa, vai descobrir a mensagem secreta do Fausto. Eu também lembro como é que a gente multiplica matrizes. A primeira linha multiplicada pela primeira coluna, a primeira linha multiplicada pela segunda coluna, a primeira linha multiplicada pela terceira coluna e assim por diante. Mano... Silvio, eu resolvi a multiplicação, olha só! Eu multipliquei a primeira matriz do falso pela matriz inversa da chave e encontrei essa terceira matriz. Agora é só substituir esses números pelas letras de acordo com aquele código. A é igual a 1, B é igual a 2 e assim por diante. Olha só, o Falso tá apaixonadão. Você não conseguiu o gabarito da prova, mas descobriu que tem um admirador secreto. <risos> Para com isso, Silvio. Desculpa a demora, Paulinha. Eu tava esperando o pãozinho quente sair. O que foi? Ah, eu tô bem mais tranquila em relação à prova. É mesmo? O que, que aconteceu? Ah, nesse tempo em que você foi comprar o pão, eu entendi o que é matriz inversa e... Descobri uma coisa ainda mais legal.